Um dia que eu fiz oito mil reais em uma hora e depois perdi tudo isso em 25 minutos. Fala soldado, fala soldada, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador do Tropa Milionário, o melhor treinamento e grupo VIP para quem quer de fato aí, crescer no mercado, de apostas esportivas no Brasil. É, bom, não vou falar muito sobre a tropa aqui, se você quiser saber mais, os links de tudo estarão aqui na descrição para você. Bom, o assunto do vídeo de hoje é como eu consegui perder 8 mil reais, coloquei aqui no meu caderno aqui que eu tô colando, 8 mil reais em 25 minutos na BET. 365. Bom, primeiramente a pegada do vídeo é um pouco diferente do que geralmente eu gravo aqui para vocês, então antes de mais nada eu quero pedir para você deixar um feedback depois aqui nos comentários se você está gostando desse tipo de vídeo, eu vou tentar trazer alguns vídeos onde eu vou contar um pouco mais sobre coisas que eu passei dentro deste mercado para conseguir ter os resultados que eu tenho hoje ou coisas que eu acredito que irão agregar para você, então deixa aqui nos comentários para eu saber se você está gostando desse tipo de vídeo assim, nesse tete a tete aqui, trocando essa ideia, ou não, porque isso vai servir como um termômetro para saber se eu devo continuar gravando ou não. Beleza? Bom, o que, que acontece? Vamos lá. Em 2021, ano passado, eu ainda não tinha tropa milionária, ok? É, eu já fazia parte do mercado de apostas esportivas ali, já, já apostava, né? Conheci esse mercado, para você ter uma noção, assim, para você ter mais exatidão, né? Em 2020, 2020, eu conheci o mercado de apostas esportivas e comecei. Só que, como todo iniciante, comecei perdendo várias bancas. Só que a grande diferença, no meu caso, para a maioria, é que a maioria começa perdendo bancas pequenas. A maioria começa com banca de 50, 80, 100 reais. E, no meu caso, a minha primeira banca foi de 1.500 reais. A minha primeira. E eu perdi ela em alguns poucos dias, tá? A minha segunda banca foi coisa de mil reais, depois mais mil. Perdi umas três, quatro bancas aí, somando uns quatro mil reais aproximadamente. Três mil quinhentos, quatro mil reais. Por quê? Porque eu comecei como 90% das pessoas começam. Que é na afobação, que é sem ajustar as expectativas, achando que vai ser super fácil. É, eu, eu me coloco nesse grupo também. No meu começo, eu agi muito assim... Porra, quando eu via pessoas mostrando lá que fez 50 conto, virar 100, etc, em alguns minutos, eu ficava louco. Então eu falei, caramba, eu vou, vou estourar nisso daí. E o que, que aconteceu? Eu quebrei a cara. Não porque não ganhei dinheiro, tá? Comecei com a banca de mil, ok? Consegui fazer uma grana, só que o maior problema da gente no início é o quê? É aquela ganância de não querer parar, de não saber controlar as emoções, né? O controle emocional, de não saber estipular uma meta, de não saber sabe, de querer continuar, de não ter gestão e aí, pô, uma hora você acaba se ferrando, beleza? Bom, mas aí não é o ponto X da parada, entre ganhos e perdas de banco eu sempre fui nessa, né nessa onda de ficar toda hora depositando, sempre devolvi o meu dinheiro para a plataforma, é, para casa de apostas e depois sempre depositava mais dinheiro, mais dinheiro, era sempre essa rotina. Coloca aqui para mim nos comentários, tá? Coloca aqui para mim nos comentários. Quantas vezes você acha que você já quebrou a sua banca nessa jornada? Eu acho que eu quebrei minha banca ao todo umas nove vezes, para você ter noção, tá? Brincando aí, no meu caso, como eu comecei com valores mais altos, eu acho que eu quebrei de banca, mano, uns 7, 8 mil reais, é, assim, no início, antes dessa que eu vou falar para vocês aqui agora. Coisa de 20 mil reais talvez, aproximadamente no total, tá? E outro detalhe, não repara se vai fazendo um barulho não, porque aqui no condomínio onde eu moro tem duas casas ao lado que estão sendo construídas, então talvez seja fazendo um barulho. Mas, porra, o vídeo é gratuito aqui pra vocês, né? Então, releva essa parte aí, tá bom? Bom, vamos lá. 2021, ano passado, eu tinha dois mil reais de banca, ó. Tinha dois mil reais de banca. Ainda não tinha a tropa milionária, ainda não tinha o meu próprio produto, como nós temos hoje, né? Que já está chegando aí a mais de 4 mil soldados na nossa tropa, a tropa que mais cresce hoje no Brasil. Ainda não tinha a tropa milionária. Eu já sabia fazer algumas análises, focada no mercado de futebol virtual, no caso, e também seguir as entradas de um grupo VIP, na época que era de futebol real, ok? Ok aí vai prestando atenção agora no que aconteceu comigo porque talvez você se identifique com isso num belo dia eu tinha dois mil reais na minha banca minha banca estava crescendo aos poucos ali e aí eu peguei quatro entradas de uma vezada só assim, tipo assim, uma entrada em um, três minutos, né, os jogos de futebol virtual do três minutos, bateu green com valor baixo, tipo 50 conto, bateu, logo em seguida peguei outra, bateu, peguei outra, bateu e o que, que aconteceu? Me animei empolguei que aí é o que fode a maioria das pessoas, ok? E o que aconteceu? Botei 500 numa entrada, essa entrada bateu de primeira, ok? Ou seja, bateu de primeira, no primeiro jogo já bateu, voltou 500 de lucro para mim, porque a odd está em média ali de 2.0, tá? Minha banca já estava próximo de 3 mil reais ali. Na próxima entrada, botei mil, que também bateu de primeira, ou seja, de 3 mil foi para 4 mil reais a minha banca, Ok? Passou alguns minutos, peguei outra entrada. Dentro de um período de uma hora, para você tomar noção, aconteceu tudo isso. Peguei mais uma entrada, ok? Mil de novo. Minha banca de quatro foi para cinco. E aí teve um momento que eu empolguei um pouco mais, tá? Eu botei dois conto numa banca. Dois mil reais, tá? Então, minto, ó. de três foi para quatro, ok? De três mil foi para quatro. 4 mil. Pera aí, só pra gente não confundir aqui. Beleza. E aí peguei uma entrada, botei 2 mil. Esses 2 mil me geraram mais 4. No total, tá? 6 mil reais. Isso eu falei numa live já com vocês também. Lá no Telegram. De 6 mil reais, peguei mais uma entrada, botei 2 mil. A caneta caiu o quê? Botei 2 mil. Resumindo, 8 mil reais de banca em uma hora aí eu te pergunto o que que eu poderia ter feito neste momento poderia ter parado na verdade mesmo certo era eu ter parado lá na primeira entrada que eu fiz de 500 reais talvez porque nem essa era a minha meta do dia. Minha meta do dia era fazer 200, eu já tinha feito. Então, não era nem para eu ter continuado. Mas já que eu continuei, porra, poderia ter parado. Mas já que eu cheguei nos 8 mil, o que, que eu poderia fazer? Caramba, minha banca está com 8 mil reais. Minha banca está com 8 mil reais. Agora eu vou dar uma pausa, vou parar, amanhã eu volto. E a partir de amanhã eu começo com valores menores. Porque minha banca já está com 8 mil, agora é só administrar. Mas não. Sabe quando é aquele capetinha falando assim no seu ouvido... Vai só mais uma. Quem nunca... Fala, coloca aqui nos comentários pra mim. Conta um pouco pra mim sobre isso. Quem aqui já alguma vez já bateu a meta do dia, conseguiu faturar uma grana legal no dia e foi naquela do, do só mais uma? E se fudeu. Coloca pra mim aqui nos comentários pra eu saber se já aconteceu com alguém também. E bom, eu fui na onda do só mais uma. Coloquei milzão. Vai ouvindo Coloquei milzão na entrada Primeiro jogo não bateu E aí tem que fazer o martingueio Que é a proteção, certo? Ou seja, segundo jogo botei dois mil Se você somar os dois mil do primeiro jogo é, Os mil do primeiro jogo Com os dois mil do segundo Já são três mil reais Ok? E aí o que aconteceu? O segundo jogo também não bateu Aí foi pro terceiro tem que fazer proteção. Aí no terceiro jogo vai 4 mil pra proteger. 4 mil do terceiro jogo com 3 mil somando os outros dois anteriores, já bateu 7 mil. E adivinha, o terceiro jogo não bateu. Ou seja, pro quarto jogo já não tinha nem como proteger, eu tinha mil reais. Só que eu sei que isso também acontece com muitas pessoas. Às vezes ela não tem o dinheiro mais pra proteger e ela tá com foda-se e fala, ah, agora que se dane também. O que, que eu fiz? Coloquei os mil. O que, que aconteceu? Não bateu. Eu consegui perder 8 mil reais em 25 minutos. Eu digo 25 minutos, que foi o tempo que demorou da última entrada que eu tinha feito, que tinha dado green, pra essa... Mas se a gente for pegar os quatro jogos, que são três minutos, 3, 6, 9, 12. Foram em 12 minutos para perder 8 mil reais. E esse foi o dia que eu mais perdi dinheiro em um único dia nesse mercado. E aí eu confesso para você, tem um lado bom disso. Porra, oito mil reais é dinheiro demais, mano. É muito dinheiro e perdi de uma forma totalmente precipitada, sem fazer gestão, sem nada. Tava totalmente emocionado. Tá? E aí, o que, que aconteceu? Qual que é o lado bom disso? Escrever aqui, ó. Virada de chave. Esse dia foi o dia que a minha chave virou. Porque nesse dia eu vi a proporção, ó, do quanto de dinheiro que eu perdi. Do quanto de dinheiro que eu deixei de ganhar. Do quanto de dinheiro que eu deixei, assim, ó, sumidas mesmo. Mano, oito mil reais. Por que, que você não faz com oito mil reais hoje? Você consegue entender? É muito dinheiro. Depois desse dia eu fiz uma promessa para mim mesmo, que eu não iria mais deixar a minha banca quebrar por falta de responsabilidade de mim. E desde então, tá? Desde esse dia que eu fiz mais um depósito, que na época foi um depósito de dois mil reais ainda, tirei mais dois mil do meu bolso, botei lá dentro. Depois daquele dia eu comecei a fazer a parada do jeito certo, entradinhas pequenas. Entradinhas com valores mínimos. Se quisesse é, aumentar a meta, então que colocasse mais dinheiro na banca. Mas eu falei, não, vou começar com valores bem pequenos agora das minhas entradas e vou respeitar, ok? Depois desse dia, eu nunca mais quebrei minha banca. Peguei Reds? Peguei vários e continuo pegando. Não tem como você querer atuar dentro deste mercado sem pegar Reds, ok? Mas esse dia foi uma virada de chave para mim. E o que eu vejo com isso tudo? Muitos de vocês, talvez você que está assistindo esse vídeo agora, já quebrou sua banca várias vezes. Mas talvez a sua chave ainda não virou. Talvez você está aceitando toda hora depositar, ganha um pouco, aí a plataforma pega. Aí você deposita, ganha um pouco, a plataforma pega. E aí não é porque a plataforma ganha sempre. Porque depois desse dia, eu nunca mais quebrei banca. Eu posso lá no meu Instagram... Toda semana fazendo saques. Se você não me segue, segue lá. Eu posso toda semana fazendo saques na plataforma. Toda semana. Não tem erro. Toda semana, todos os dias, basicamente, eu bato meta. Tá, vai ter dia ou outro vai terminar no negativo? Vai. É óbvio, tá? Não sou hipócrita de dizer que não. Mas se pegar o relatório da semana, o relatório do mês, você sempre no positivo. Por quê? Porque eu virei minha chave para isso aqui. Ok? Eu aprendi, além de fazer gestão, que eu acho que é um ponto importante, tá? A, a gestão é um ponto importante, mas isso daqui, ó, vou escrever aqui, ó, controle emocional. Aprendi a ter controle emocional. O que mais fode com as pessoas nesse negócio é controle emocional, é não ter o controle emocional. E tem 20 vídeos meus que eu falo isso, e talvez muitos de vocês não dêem atenção a isso, porque tá focado em ganhar dinheiro rápido. Consegue entender? Você tem a banca de 100 e quer botar 50 nas entradas. Não vai, mano. Você pode conseguir pegar um green 2, 3, 4, 5 seguidos. Mas se você continuar com essa mentalidade, uma hora na hora que você pegar um red, vai puxar tudo, mano. Não adianta. Ah, mas eu tenho só 100 reais de banca, Júnior. Então, porra, coloca valores menores nas suas entradas. Não tem como. Bota um real. Bota dois. Não tem como você querer ganhar 500 reais no um dia com uma banca de 100. Você entende o que eu estou falando? mas o que vai te fazer ganhar dinheiro nisso é a hora que você entender esse ponto que eu estou falando com você agora, que é o ponto de, porra, eu vou tratar isso como um negócio. Hoje eu trato isso como um negócio, tá? Por que eu estou falando isso? É, a minha renda principal, de longe, vem daqui, ok? Para quem sabe, eu já trabalho no mercado de vendas online há muitos anos. Então a minha renda principal vem dos meus negócios focados em vendas online, ok? Só que hoje, aqui, ó, mensalmente eu faço uma média de 8 mil reais por mês. 8, 9, 7, fica nessa casa. A Minha meta diária é de 200 a 300 reais por dia. Então fica dentro dessa média ali, entre 6 a 9 mil reais por mês. E hoje eu tenho coisas, eu tenho metas que são encaixadas dentro disso que eu faço aqui. Sacou? Eu tenho coisas hoje que eu comprometi a fazer que vem desse dinheiro. Então para eu conseguir esse resultado, eu tenho que tratar isso como um negócio, mano. E esse negocinho de... Ah, eu vou ver se tá certo mesmo. Eu vou colocar 50 contas aí que outra vez tá certo. Se você vier com essa mentalidade, você vai quebrar. Infelizmente. Tá? É... Mas esse dia que eu perdi esses 8 mil reais Foi o dia que virei minha chave pra isso. E aí, o recado que eu quero deixar pra você aqui, ó... Que eu escrevi aqui é... Isso não é brincadeira. Dê valor ao seu dinheiro. Quando a gente coloca 30, 50, 100 reais... E a gente perde, a gente não dá tanto valor Porque tecnicamente falando é pouco dinheiro 100 reais é, é dinheiro? É, mas Relativamente falando é pouco Entende? É pouco dinheiro, de certa forma Falando, tá? É... Então você não dá muito valor Então Quando eu perdi 8 mil Aí que eu vi, falei assim, caraca Então a dica que eu dou pra você é Não espere ter que perder 8 mil Pra você perceber o quão grandioso é Esse negócio que você fizer do jeito certo Entende? Porque a maioria das vezes que nós perdemos dinheiro nisso, não é por culpa da plataforma, não é por culpa do produto X, do fulano X, porque, por exemplo, eu antes de ter o meu produto, que hoje nós temos uma taxa de assertividade muito boa, está sempre acima de 92% diariamente, mais de 120, mais de 180 greens todo santo dia, também tem reds ok? Mas é incrível, porque o número de pessoas que mandam pra gente que tá batendo meta, seguindo o que a gente ensina, é muito grande. Mas ainda assim tem pessoas que chamam a gente e falam que quebraram banca lá dentro. Não vou ser hipócrita, acontece isso também. E aí, por que tem pessoas batendo meta e conseguindo sacar dinheiro quase todos os dias, toda semana, todo mês? E por que tem outros que não estão conseguindo, sendo que estão usando o mesmo produto, por exemplo? Me explica. Porque aconteceu comigo antes até o meu. Eu fazia parte de outros produtos, não consegui ter resultados, e em alguns momentos eu cupei o produto do fulano de tal lá, ok? Só que na maioria das vezes o problema não está na casa de aposta, não está no produto X, não está no robô do fulano, não está em nada disso. Na maioria das vezes está em nós mesmos. Então eu reconheço, por exemplo, que no meu caso a culpa era minha. Eu estava afobado, eu estava sem controlar minhas expectativas, eu não tinha metas, eu não seguia gestão, eu não tinha controle emocional. Então, tinha uma pá de fatores que eu estava deixando a desejar que fazia com que toda vez que eu ganhava, eu perdia depois. A casa levava depois, por falta de conhecimento, por falta de, não sei, de controle, várias coisas minhas. Então é isso. Acho que dá para tirar, espero que dê para tirar alguma coisa disso que eu passei não sei se faz sentido para você, se você já passou por alguma situação parecida. Mas espero que daqui dê para você tirar alguma coisa que te ajude a ter mais resultados nisso. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.